Oi pessoal, aqui é a Ana, engenharacuícola do grupo Brasil Piscis e da Vigor Peixes, especialista em reprodução. E se vocês estão aqui no nosso site hoje, a nossa loja virtual, é porque vocês querem saber um pouco mais sobre a nossa bolsa de despesca. Então, vocês querendo saber sobre esse produto, fiquem aí no vídeo que eu já vou estar explicando para vocês como que ela funciona, o acabamento dela e também vou mostrar uma sequência aqui de vídeos que nós fizemos uma o é, um embarque e uma entrega hoje de alevinos usando essa bolsa né então nós fizemos o um embarque para o caminhão e descarregamos em um lago em um dos nossos clientes é, para ele estar tá colocando na, na, nos, nas gaiolas dele nos tanques redes então fique aí no vídeo que eu já vou mostrar para vocês Bem, como eu disse pra vocês, eu sou a Ana, sou engenheira pico aqui da Brasil Pinses e da Vigor Peixes. E eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês esse produto que vamos estar trabalhando agora, que é uma bolsa pra despesca, né? Um material feito de PVC e aqui nos, nas laterais, malha 5 milímetros, tá? Essa malha, ela vem toda a lateral da bolsa e no fundo também, ó, pra vocês observarem. E aqui a costura, ela é uma costura bem reforçada e uma costura aqui nas laterais tripla, estou mostrando aqui melhor para vocês, Ó, é um material bem reforçado, e vocês podem ver que por dentro o acabamento dela foi pensado né, para não estar tá machucando os peixes, então quando o peixe estiver aqui dentro, reduzir o máximo possível de atrito deles aqui dentro, tá? É, a vantagem de ter essas perfurações aqui, tanto na lateral, tanto no fundo, é para na hora que for fazer o, carregar o peixe, né, a água que tiver dentro da bolsa, ela tá escorrendo, tá, para a bolsa ficar mais maneira e também se vocês forem pesar o seu peixe, a água vai ter escorrido e vai ficar basicamente o peso da bolsa e do peixe que vocês vão estar tá tirando a tara depois. Essa bolsa ela vai pesar aqui em torno de umas 800 gramas, tá bom? Então, esse material vocês vão estar tá usando em diversos tipos de manejos, né? É, todos que, que vai estar tá trabalhando com embarque e desembarque de peixes, que pode ser tanto peixe gordo, tanto levinos, que foi o nosso caso aqui que eu vou estar tá mostrando para vocês na sequência o embarque e desembarque né então viver os escavados tanques elevados tanques redes sempre que vocês forem fazer o carregamento ou descarregamento de um peixe vocês podem estar tá usando esse material aqui vocês podem observar que a abertura dela é grande então o pulsar ele cabe diretamente aqui dentro então diminuindo o atrito na hora de colocar o peixe aqui então não tem necessidade de vocês estarem jogando o peixe vocês conseguem colocar de uma forma da, uma mais delicada para não estar tá machucando os animais, tá bom? Então agora aqui na sequência vou estar tá colocando os vídeos é para vocês verem a funcionalidade dela, a velocidade que escorre, escorre a água para facilitar o manejo aí do dia a dia para vocês. sobe aqui só para mim filmar ó oh, pessoal a praticidade de trabalhar com essa bolsa não machuca o peixe, não perde escama, não perde muco um trabalho bem simplificado é e Olha, e a água escorre toda Na hora que coloca o peixe Aí na hora da pesagem Aí tá só o peixe da bolsa E do peixe Então esse foi o nosso vídeo de hoje pessoal Vocês ficando com alguma dúvida Vocês podem entrar em contato com a nossa equipe técnica Pelo nosso e-mail, whatsapp, pelo nosso chat ou pelo nosso fixo, Que eu vou deixar aqui na descrição para vocês e também vou deixar o link é, caso vocês esteja, estejam assistindo esse vídeo pelo YouTube para vocês acessarem nossa loja virtual. Tá bom? Então, vocês precisando de alguma coisa, é, conte com a Brasil Pixies, trabalhe com os melhores. Música me